Que ah, toma isso. Ah. Counter Strike, Condition Zero. Laboratório de drogas. 556. E e Laboratório de drogas Colombiano, Bogotá, Colom. Intelligence recently managed to locate the primary operations facility of one of the biggest Colombian drug czars. We're heading to their main production, packaging, and shipping center. The drug cartel has been tipped off that we're coming and are expecting us. Here's the bad news. Knowing that, they've captured two political fire. hostages. Spider Team will breach the compound, find and secure the packages, eliminate any opposition, and destroy all drug production equipment. Keep your eyes open on this one, gentlemen. These guys will not be playing around. Olá, internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos. Hoje vamos continuar com Counter-Strike Condition Zero. Muito bem. Vamos por aqui. Toma. Haha. <risos> Opa. Ah, eu não estou vendo nada. Finalmente acabou Muito bem, vamos abrir aqui Não dá pra abrir na faca Vai no tiro Opa, kit médico Melhor que nada Vamos lá, capitão. Entendido. Muito bem, vai ficar aí. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Ei, ei, ei! Opa! Maldito! Opa, outra shotgun! Ai que proteger las drogas! Eu prefiro essa escopeta! Toma! Opa, rifle de sniper. Toma. Muito bem, tá livre. All clear. Enemy down. Opa. Aguenta aí que eu tô chegando. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. Entendido, out localizar entrada alternativa. Aqui eu vou precisar da lanterna. Como está Dringle? Não sei, não sei. Fico buscando. I a surprise for you, Ah, like <fixou> eu também tenho uma surpresa para você. Opa, toma, ah maldito, toma isso, obliterar, kit médico, muito bem, mais uma bomba. Munição obliterar. Ih, passou por dentro da porta. Dito morra ceia. <risos> Toma Nossa Via livre O cara de bazuca queima roupa aqui Rapaz Vamos lá Toma Toma Toma E toma Muito bem Ótimo Obliterar. Se você está gostando desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. Muito bem, kit médico, munição. Acho que deve ser por aqui. Ah, toma isso. Ah! Ah, toma isso! Ah! Não esqueça de deixar seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. Muito bem. Deve ser para cá. Opa, loading. Cover me, while I get this door open. Estão dentro. estão fora. One more door along. Está atacando. Help us! it. Opa, aguenta firme aí. Boa, que Ah, moleque. Plan a radio bomb here, soldier. CCR. Si, Get me out of here. Let's go. Obliterar inimigo detectado. Vai, vai, vai, vai. Toma, Toma. Ufa. CNC, Spider -team. Evac. Roger, Spider Team. -off is inbound. E é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima missão. Ah, é isso aí. Missão completa.